Diretamente da 19ª edição da Expo Direto Cotrijal, eu estou no stand da Jacto, que está comemorando 70 anos no mercado, nesse ano de 2018. E por isso, muitos lançamentos aqui para a feira. Eu estou com o Anderson Tosta, diretor de máquina de marketing da empresa. Vai me falar um pouquinho desses lançamentos em comemoração aos 70 anos. Esse é um ano bastante especial para nós. É um ano que a gente comemora 70 anos né, de história. Uma história construída com muito trabalho, muita inovação durante todo esse tempo. Nosso fundador é uma pessoa muito criativa, empreendedora. Então, desde todo esse tempo a gente vem adicionando valor a isso e dando continuidade. Então não é diferente aqui na Expo Direto, com muitos lançamentos. É, nós temos aqui lançamentos na área de pulverização adubação e agricultura de precisão então na área de pulverização nós estamos trazendo aqui um equipamento já bastante aguardado pela região né? um equipamento com 2 mil litros de capacidade barras de 30 metros e tração 4x4 ou seja, um equipamento com transmissão é, uma transmissão forte para poder é, fazer as aplicações de uma forma com bastante qualidade e conseguir é, vamos assim dizer, enfrentar todos esses desafios que é o Uniport 2030 então esse equipamento realmente bastante Há bastante tempo esse público é, da região aguardava por esse, esse novo equipamento. Então é um equipamento que tem é, qualidade de aplicação, tem muitas características das outra, dos outros equipamentos da linha, né, da linha, da linha da família 30 que a gente fala, mas um equipamento de menor tamanho, de menor é, reservatório. Então um equipamento que se ajusta muito bem às características da região. Wanderson também tem uma novidade pela primeira vez aqui na, na com a Jacto na Expo Direto que é o setor de adubação que vocês trouxeram. Isso, nós estamos com dois equipamentos novos, né? Um equipamento autopropelido que é o Uniport 5030 NPK, então um equipamento que tem uma capacidade de 5 mil quilos de, de fertilizante com faixas de aplicação de até 50 metros. E uma uma característica importante é a, a tecnologia que está embarcada nele. Que permite fazer essas grandes faixas com uma qualidade de distribuição assim, e uma facilidade de calibrar o equipamento, de, de fazer todos os ajustes para manter essa qualidade de aplicação. É, é muito fácil você fazer esses ajustes para o operador. Então, e, uma, e uma versão que nós temos também tratorizado, que é a carreta, é, que é a TEL, os 10.000 NPK. É, com a mesma tecnologia, ou seja, embarcada num, num equipamento tracionado. E o importante dizer é dizer que esses dois equipamentos também fazem aplicação de calcário, então é um equipamento muito versátil e com a qualidade de aplicação bem superior. O Anderson também hoje comemorado o Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março, e vocês também trouxeram uma atração especial para homenageá-las. Ah sim, então hoje é um dia muito especial para nós, né? a gente é muito apoiador assim, da, da força da mulher né, no agronegócio que acompanha o, o, os maridos né, ou que estão liderando isso em campo, a gente tem muita, muito orgulho de tudo isso de todas as mulheres que estão nesse meio que realmente dão um tom especial né, à agricultura então a gente está fazendo aqui uma ação, uma ação especial, uma ação comemorativa do Dia das Mulheres a gente convida todas as mulheres para que estejam presentes aqui e acompanhem com a gente esse, esse momento especial. Certo, eu conversei com o Wanderson Tosta, que é diretor de marketing da Jacto, Aline Merladete para o portal AgroLink.